Na verdade, sem precisar data, né? porque eu sou advindo do, do então DENAI, desde 1976, e acompanhei toda a criação da, da agência, né? e, então eu diria que a, a minha, o início da minha atuação ocorreu exatamente no início da, da, da constituição e da entrada em operação da agência. Na verdade, era uma, uma vida nova, né? antes né, era um pouco mais liberal, Hoje, a instituição precisava se caracterizar como realmente o um poder concedente, evitando vinculações mais estreitas com os agentes, né? criando uma certa distância para que ela pudesse ser independente nas suas decisões. E isso realmente começamos a criar uma nova cultura, um novo jeito de agir e de ser. É, na verdade, o início de tudo foi no próprio DENAI, né? foi sucedido pela, pela ANEL. É, eu envolvi desde a parte econômica e financeira, né? é, Imposto Único sobre Energia Elétrica, que foi substituído na Constituição pelo ICMS. E aí, Em seguida, eu me vinculei à, à agência já na fiscalização econômica e financeira. Eu vejo as atuações da agência na sua maioria, como realmente de fundamental importância para a sociedade brasileira. Na verdade, quando se trabalha na, na fiscalização, nós temos dois viés. O primeiro viés é no sentido de você procurar realmente é, educar os agentes para que possa se acostumar e se habituar a cumprir o regulatório. E o legado para a sociedade é exatamente quando você é, exclui aquilo que é ruim, que é impertinente, e começa a trabalhar dentro do rito do, do regulamento proposto para isso e gerar fomento para uma boa regulação. Sim, um grande exemplo para isso, que eu acho que hoje está espalhando-se por todos os órgãos da, da gestão brasileira, que eu admiro muito a questão da, de você propor audiências públicas, né? você deixar que as pessoas envolvidas possam se manifestar um grande legado, um grande uma grande evolução no papel da agência é a busca constante né da transparência e principalmente você buscar de forma racional e equilibrada uma cobrança justa de tarifa para as pessoas para a sociedade como um todo respeitando-se principalmente os mais frágeis no caso o consumidor residencial eu não diria eu não diria saudade eu diria assim é, boas recordações dos impactos do início das transformações, né? É, eu diria hoje no, que eu convivi com contratos temporários durante dez anos, né? E tudo isso era uma situação ainda embrionária que a gente estava se adaptando ao novo sistema. Mas muitas vezes a gente tem saudade, mas aquele daquele calor humano, daquele contato direto que hoje está realmente muito informatizado. Eu acho mais pessoas e possivelmente por, por ser realmente um ambiente onde a gente é, se forma e se transforma, porque nós temos pessoas altamente qualificadas, com um calor humano muito forte, e esse contato assim, direto, mais caloroso, sente um pouco de saudade, uma nostalgiazinha, né? É, eu gostaria apenas de deixar assim, uma, uma observação, né? uma pessoa que já vivenciou alguns janeiros dentro do setor elétrico, é no sentido de que a agência, por ter um quadro de especialistas, se fundamenta em mais em, em manter e despolitizar um pouco as futuras ações. Não estou dizendo que está acontecendo, mas é interessante que se faça isso e que, para que as pessoas vivenciem o setor, tecnicamente falando, e não almejar usar como trampolim para seus futuros, para as suas local complementações. No fundo, no fundo, embora a exigência viva isso, é importante que para o futuro é, continue sendo mais técnica e menos politizada.